Oi gente, bom, hoje a gente vai fazer maquiagem de Halloween, com a Rafa aqui Oi. novamente, a gente tá fazendo live no, nesse mesmo momento no Instagram, então essa live, então quem me segue no Instagram tá vendo ao vivo, então gente, se você não me segue no Instagram, já tá aqui na descrição, tá, pra você seguir e não perder essas oportunidades, entendeu? Então, é isso, gente. É isso. A gente vai começar aqui a fazer a maquiagem yellow. Então, gente, a gente vai... Eu vou deixar aí pra vocês na tela a foto da maquiagem que a gente vai fazer. Então, a foto... Ah, a maquiagem é essa. Gente, quem tá entrando aí é que a gente tá gravando pro YouTube também, tá? Então, ignorem. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Essa é a maquiagem que eu vou fazer. E essa é a maquiagem que ela vai fazer. Vai ficar bom? Não. Então... A gente vai tentar, entendeu? Vou tirar o microfone, que... É melhor. Vai que, é, vai que não pega, não é o que a gente tá falando. Vou perder, a frente, eu vou ficar igual o quê? Eu não caio nessa, gente. Oi. <risos> Oi! Ai, eu tô tão... Deixa eu tão... Tá escuro porque eu já tô quase Caiu, dormindo. Não. Oi? Deve ser essa internet. Tá escuro porque eu tô quase dormindo. Ah, tá, tem problema não. Tá escuro porque ela tá quase dormindo. Que nome essa hora, amiga? Qual, é o, nome? Qual é o seu nome? Eduardo. Oi, Eduardo. Hello, hello. A gente vai botar o fone aqui rapidinho porque a gente não tá escutando direito porque a menina não tá falando. Tá de Mídia? Ah, é, eu achei bem engraçado lá, em... A gente não ah, <risos> Ai, olha que legal Como dá pra deixar Aqui a gente tá novinha, gente Do ano quinto Azado <risos> Larissa Emanuel ah! Larissa Emanuel Ah, tá por causa da testa Poxa, <risos> gente <risos> Larissa Emanuel Ela não vai se maquiar, não? Calma, gente Eu tô <risos> até... <risos> Nossa, só caiu em quebra Eu sou igual a Itaú Feito pra você 10, 10. Vocês tem quantos anos? 12 gente. 12, 14 Tem que muita quer. gente tá de boca aberta nesse momento Ah tá, é cover Cover pode Ai, Ai uma... Cover é. o que? Você que sabe. Ah, bota o que o menino pediu aqui, ó. Ice Blue. Gente, como é que... É? Nossa, você deu uma ideia ótima botar a couve. Ice Blue. Nossa, ele não conseguiu. Ice Blue. Ai, céu, ó. Ai, céu, <risos> Ai, nossa, meu amor, bota DJ. A mas não tem cover eu acho. A gente canta pra vocês aqui ao vivo. A gente, toma para fazer. Tunga, Tunga, minha namorada, de derruba do Twitter. Que de verdade, na massa falando para mim. Eu deixo que eu tenho, eu amo tudo. Venda no chat da Rafa. Quem quiser uma música aí é só falar. Tá, gente, coloca. Ai, ah, eu não sei fazer esse coque que você faz. Ah, é coque no carro. Não sei fazer. Só sei fazer coque com o Eu tô assistindo também. Eu, eu já, já assisti. <risos> eu já assisti duas vezes de Umbrella Academy. Uma sozinha e outra com a minha mãe e com o meu pai. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho um efeito aqui de The Umbrella Academy, okay. pra gente. Ela. Olha aqui oh, o efeito. 14 da manhã, a gente termina essa maquiagem. Oh, oh, so a gente olha novinha, gente. Eu vou pegar o so pincel dia. lá. Já volto. Voltei, galera. O 5 é o melhor personagem. Eu também acho. Aí ah, eu amo 5, gente. Ele é bonito. Ele é legal. O que você acha das pessoas que usam clickbait no YouTube? Ah, eu acho que é assim, gente. Que é, tipo, uma capa do vídeo que fala que vai ser uma coisa e no vídeo Minha tem outra. Aula, ah, gente, eu acho assim, que, tipo, é uma coisa chata, assim. É, é mais, mas só mais. que... É, gente, dá mais view é pra pessoa. Ah, então a gente tem que entender, né, que ela tá fazendo aquilo pra poder ganhar dinheiro. Você já usou clickbait? Sim. usei clickbait <risos> hoje. <risos> mas, tipo, gente, meu clickbait não foi, tipo, assim, ah... Fiz tal coisa, entendeu? Não. Eu boto um ponto de interrogação no final. Então não é. Eu não tô não é afirmando que eu fiz. Então o pessoal vai entrar e entendeu. Não tô afirmando. Tipo o vídeo que eu postei hoje. No título eu coloquei. É, morei sozinha com 13 anos. Esse foi o título. Mas no vídeo. Eu realmente moro sozinha. Só que por, um, por 24 horas, entendeu? Então assim, a gente mesmo horrível. Alguém me lá alguém precisa fazer ah, a maquiagem? Oi, levei um soco no rosto. Tudo bem? Que coisa bem? Fiz uma cirurgia? Você pretende fazer uma cirurgia algum dia? Não. Ah, sei lá. Eu acho que não, também. Eu não faria e não acho legal mais respeito. É. Tipo, porque eu não teria coragem. Eu não sei se eu teria também. Só se tipo, fosse uma coisa que me incomodasse muito, sabe? É. Pretendem fazer tatuagem? Eu não pretendo, não, gente. O que você acha sobre feminismo? Eu acho uma coisa super necessária, entendeu? Sim. Ai, nossa, é tão satisfatório a gente fazer, assim, sabe, uma coisa... Gêmea <sumar> <sumar> é, é. É, Eu Feliz Halloween, gente. Feliz Halloween. Ô mãe, tem gase? Tem gase? É ah. Ai gente, o estar... Já acabou? Uhum. Gente, eu Esse negócio aí, ó Do nariz, que é tipo um curativo assim Eu vou fazer com esse algodão aqui, olha Acho que vai dar certo e aí eu só tenho isso aqui pra colar. Cola, né, no caso. E aí eu vou tentar, gente. Vai tampar a metade da maquiagem que eu fiz. Nossa senhora, não tá bem, não, não, não. nossa né? Nossa, nossa Mostra. Nossa, que cheiro forte. Não é certo. Maquiagem profissional. Você vai fazer a boca da Mari? Com gravata gente. gente. Como é que eu fazer Meu Deus. eu Eu vou é pra ficar legal, não rir, tá? Nesses momentos eu não pareço mais uma My Girl e nem uma Loni. Foi legal? última <risos> vez que eu fiz uma maquiagem de Halloween foi de palhaço. Né? Uhum. As duas mães estão com. Mas eu não tô aparecendo, não Tá. Aonde? No Instagram! Ai, tô doida! Mentira disso! E no também! Não, não Luiz! Tchau! Ai, Ai, eu não posso me mexer! Nago! E só tem Deixa eu ver um... Nossa, eu tô ouvindo, cara Agora eu vou fazer uma trollagem com vocês mesmo Eu vou postar um vídeo nos stories Falando como se eu tivesse acabado de fazer uma cirurgia, gente Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Esse foi o resultado final da maquiagem Eu já postei vários videozinhos lá no like Então se você não me segue no like, me segue aí Na descrição Provavelmente eu vou ter postado no TikTok também, não sei ainda eu Até tudo aí na descrição se vocês quiserem ver, seguir e tal A Rafa já tá ali Ali, olha, assistindo série Ela já tirou a maquiagem, ela não gravou nada Não fez a live postando esse vídeo bem atrasada Mas assim Um beijo e tchau